Olá, estudantes, tudo bem? Bom encontrá-los novamente nesse ambiente virtual, distantes, fisicamente, mas próximos no, no relacionamento, na conexão, no conteúdo. Vamos continuar a, a exposição dos assuntos referente ao módulo 2, na disciplina de fundamentos das mídias sociais digitais. Hoje vamos trabalhar na, visual, na videoaula 1, um, módulo 2, unidade 2, que é um ponto fundamental e prático desse processo. A gente entende que a gente conheceu a diferença entre uma coisa e outra mídias sociais e digitais mídias digitais sobre a, as formas tradicionais de comunicação as formas modernas né, as, a comunicação de forma online digital é, a necessidade de buscar encontrar esse usuário fornecer um, um conteúdo de qualidade para que atraiamos né conseguimos atrair esse usuário que a gente consiga transformar esse usuário num propagador da nossa marca, um divulgador da nossa marca, um advogado, um defensor da nossa marca, alguém fidelizado à nossa marca, alguém evangelizado por nossa marca, como alguns autores costumam dizer, e construa nessa relação um forte relacionamento duradouro, robusto, e o construa nesse relacionamento a construção de um consumidor, de um cliente, de alguém que compre o meu produto, que compre a... a a minha, minha marca, compartilhe, que curta aquilo que eu faço, porque ele já é, se relaciona e conhece e, e sabe o potencial da minha marca. Então a gente fala sobre planejamento, que a gente entende que é importante conhecer esse consumidor, acessá-lo, mas não pode ser feito de qualquer forma, que é o primeiro aspecto, né? Quando eu quero adentrar para o meio, meio digital, uma empresa quer se digitalizar, ela cria um site e cria uma página de rede, rede social. Facebook o Instagram, e é isso, pronto, está feito. Não é só isso, né? Esse é um passo, mas primeiramente tem que saber para quem que eu quero comunicar, de que forma que eu vou planejar a gestão dessas mídias sociais, basicamente, dentro delas as redes sociais. Vamos lá então? Sobre planejamento das mídias digitais, né? O planejamento é algo essencial para a gestão. O planejar, organizar, dirigir e controlar, o PODC, é essencial para a administração, para a gestão de qualquer organ qualquer negócio. Tem que planejar o que vai ser feito, definir os recursos necessários, alocar as pessoas certas, os recursos certos nos locais adequados, gerenciar esse processo, ter o controle e o feedback, é, para saber se o processo está sendo bem executado e estamos atingindo os nossos objetivos e metas metas traçados lá com o nosso planejamento. Aqui não é diferente nas mídias digitais, né? eu devo planejar, né? fazer um planejamento do que vai ser realizado nesse ambiente virtual, digital da minha empresa, sem planejamento não é como produzir conteúdo consistente, vou produzir de forma é, aleatória, sem direcionar isso a um público específico. Deve-se definir o que nesse planejamento objetivos, da minha comunicação, metas estratégia estratégias, então, para quem que eu vou comunicar, de que forma, é, como, o que que eu vou comunicar, basicamente, aqui, né? É, qual que é a minha meta, o que que eu quero alcançar com essa comunicação, qual que é o meu interesse com essa comunicação. Quero produzir um conteúdo, como eu disse lá atrás, sobre charcutaria nessa produção de bacon de, de calabresa, né como empreendedor, porque eu vendo cursos, mas eu tenho que fazer um conteúdo atrativo, né atraente, para que as pessoas... Esse chamariz tem que ser bem feito. Né, um é Um e-book, juntamente com um vídeo gratuito, que eu disponibilizo num canal de, é, específico da minha empresa, ou no grupo do WhatsApp, que aí eu faço um cadastro, pego os telefones e sei tentar entender se esse público vai ter interesse realmente em comprar o meu curso, mas eu tenho que colocar uma meta, né, das... Então, dos vídeos que eu faço, eu quero alcançar é, é, 50 mil pessoas na aula ao vivo, e mais 100 mil curtidas, e eu quero alcançar no final mil clientes para minha plataforma. Tem que ter definido o que você quer, para que seu esforço seja recompensado na medida desse planejamento. Deve-se conhecer o público-alvo, né? Para quem que eu vou, mais que público-alvo, deve-se conhecer a persona. Estabelecer o plano de comunicação... E as ferramentas a serem utilizadas. Então, mais do que público-alvo, a gente fala em pessoas. Né? Além das questões demográficas e econômicas, como já disse anteriormente, sexo, idade, renda, escolaridade, que são comuns para o marketing tradicional, mas eu devo buscar saber o uso das redes sociais, o que a pessoa faz na internet, redes sociais preferidas, para que eu consiga saber o comportamento dos hábitos desse usuário/consumidor na internet, nas redes sociais. Devo estabelecer um mecanismo de controle também, feedback, para verificar se as ações estão surtindo o efeito necessário como estão curtindo, quantas curtidas são, os comentários, como estão, positivos ou não, para que eu possa, talvez, redefinir a minha forma de comunicação. Devo começar definindo o público, né? Quem que é esse público ideal da empresa? Eu tenho que saber para quem que eu quero vender. Eu não posso publicar para todo mundo, porque nem todo mundo é meu público de interesse. Um exemplo que o livro traz da, da Aves, né? 2022, imagine que o gestor de marketing, João Açougue, cule a etapa de definição da persona, que é mais do que o perfil do consumidor ou público-alvo, né? É a persona, né? com detalhes, como se fosse um boneco, um avatar, eu já coloco nessa persona tudo que é, pode ser um ou mais, tudo que, características necessárias, como o que um cliente, um consumidor do meu produto é, tem de comportamento, de atitude, de, de possibilidade de compra, eu coloco nessa persona, que é esse perfil, um boneco, um avatar que eu... É, a partir desses dados coletados. Então, esse gestor de marketing é, abrupto, sem qualquer planejamento, direciona a sua estratégia de mídia social para a cidade inteira. Faz uma publicação, Instagram, Facebook, para todo mundo. É, ele vai atingir o cliente ideal? Ele vai, porque muita gente consome carne. Então, ele vai fazer para todo mundo da cidade, para toda a população? Ele vai gastar bastante e vai divulgar para várias pessoas. Contudo, ele vai atingir várias pessoas, porque vai atingir na população as pessoas comem carne, no entanto, contudo, ele vai atingir outros grupos, por exemplo, os veganos, vegetarianos, que não come carne. Então, ele vai ter um desperdício de energia, de força, porque ele divulgou para todo mundo, mas não atingiu especificamente o, com eficácia é, o seu público-alvo. Ele pode ter eficiência, que vai alcançar várias pessoas, mas a eficácia, ou seja, atingir na comunicação o público certo, ele tem quando ele conhece, os usuários, os consumidores que se interessam pelo tema carne bovina por churrasco, eh, não serão os veganos os vegetarianos. Fosse o contrário, o restaurante vegano e vegetariano teria o um foco da direção da, da estratégia de marketing nas redes sociais focado no seu público-alvo, na sua persona, né, que é a pessoa que não come carne, por exemplo, que é uma característica específica dessa persona. Se eu pegasse, por exemplo, um, um usuário que come, eh, se alimenta, que é consumidor, é frequentador de açougues, é, talvez eu tenha, ou frequentador de supermercados, uma, um perfil geral desse cliente, né, e não de alguém que come carne bovina ou não come carne bovina, então é mais específico. É preciso gerar conteúdo pensando no seu público, assim a ação deve ser mais efetiva nas redes sociais, tem que pensar o conteúdo focado no meu público, essa ação das redes sociais tem que ser certeira, né? Eu não devo perder energia, gastando energia errada. Eu devo definir quem vai receber o conteúdo, porque é preciso pensar em um grupo específico. Eu tenho que pensar no grupo específico que receberá a minha informação, o meu conteúdo digital. Quem é essa pessoa? Quem é esse público de interesse da minha informação? Que eu quero depois transformá lo num propagador da minha marca e no futuro cliente consumidor. Tal como as estratégias de marketing focam o nicho de mercado, na gestão das redes sociais também eu devo focar um lixo, eu não foco para todo mundo. Eu direciono minha publicação para um grupo específico. É né? preciso conhecer a persona, o buyer persona e sua marca. Eu tenho que conhecer essa persona, né? o buyer persona. A persona compradora, não é? É aquele que vai comprar o meu produto, da minha marca. Essa pessoa tem que conhecê-lo, saber quem ele é, quais os hábitos de consumo na internet, o poder de compra dele, comportamento de consumo na internet, hábitos na internet, de uso de redes sociais, o que ele faz nos tempos livres, como ele utiliza o seu tempo, a gestão do tempo que ele faz. É importante essa, esse conhecimento sobre essa pessoa. Os primeiros passos, né? começar pela criação de página nas redes sociais é um erro como eu havia dito. O fluxo de trabalho começa pelo planejar do social media, né? do gestor de mídia social. E as ações iniciam pela definição das personas, como já adiantamos. Então, primeiro, eu a persona que eu quero atingir. Um exemplo, promoção de fraldas. Eu que sou pai de três filhos né, e tenho um bebê. A promoção de fraldas me atrai. Fraldas descartáveis, a minha e a minha esposa. E produtos para bebês devem ser direcionados ao público de interesse. Quem não tem filho, não tem bebê, não se interessa por essa informação. Então, eu tenho que focar nesse nicho que se interessa por é, produtos voltados para o público infantil bebê, para as crianças, né? na primeira infância. Qual é o comportamento e hábito do consumidor, do consumidor na internet? Tem que tentar desvendar, entender como esse usuário, esse consumidor, gasta o tempo dele na internet, que tipo de rede social ele utiliza. A brand personal tem foco na marca. Então, é a pessoa que vai divulgar a minha marca, o usuário de internet... O usuário de rede social, que ele vai divulgar a minha marca de forma gratuita. Então, seria a minha publicidade, né? a minha divulgação gratuita, sem, sem ser uma propaganda, que eu vou gastar e investir nessa divulgação. Então, pela rede social, uma pessoa que gostou do meu produto, ele vai divulgar essa marca de forma gratuita, porque ele gostou e, e teve uma boa experiência com a minha marca, com o meu produto. E a buyer persona é o comprador, aquele que vai comprar o meu produto porque ele tem interesse, além de admirar a marca, ser um comprador, ou seja, irrigar a minha empresa com recursos financeiros. E esse é o foco dessa minha atividade. O público-alvo, ele é muito abrangente. É algo muito geral. É, para marketing, de forma geral, funcionava, mas até para o marketing tradicional, sem o digital, também a gente trabalha já com a persona. Muita gente trabalha ainda com o público-alvo. né? E você tem uma... uma necessidade de um refinamento maior desse público-alvo, especificar com mais detalhes quem é esse público-alvo quando a gente chega na persona. Né? Eu crio avatares, né? bonecos é, é, segmentados ali por características específicas, com né? correlações estatísticas, onde eu defino ali um cluster, um grupo de sujeitos com características muito específicas, ou seja, aquele agrupamento de... É, especificidades, características sociodemográficas, comportamentos diários que constituem um cluster estatístico e, consequentemente, aquilo é um público, é um grupo. que Eu vou dar um nome né, para aquele grupo ali: um boneco, uma, uma cara para aquele grupo. Né? Mulheres é, e homens de, de 20 a 40 anos que são pais de bebês e têm renda entre 3 e 5 salários mínimos. Pô, pronto, defini ali, e que usam Instagram e Facebook definir um grupo específico que seria, com mais detalhes, talvez um buyer persona da minha empresa. Um exemplo de persona, né? Cláudio tem 26 anos, mora em Curitiba, a é, Avis traz esse, esse modelo né de, de buyer persona. Eu sintetizei para colocar aqui no slide, né? Ele tem 26 anos, o Cláudio, ele mora em Curitiba. Não é o Cláudio, né? é um avatar que eu criei, é um personagem específico que eu criei nessa persona. Cláudio tem 26 anos, mora em Curitiba, ganha 3.500,00, mesmo. Ele é publicitário, mas ele busca ingressar no mestrado, ou seja, ele tem um foco futuro em outra profissão. Navega nas redes sociais durante o dia, mas principalmente à noite. Utiliza Instagram, sua rede social preferida, passando cerca de três horas diárias. Ou seja, fiz um radar sobre o Cláudio, criei nesse perfil. O Cláudio representa um grupo de diversas outras pessoas, diversos outros, entre aspas, Cláudios, mas o Cláudio é João, Pedro, Maria, Fábio, Guilherme, Henrique, Pedro, Mariana, várias pessoas que são, que tem o mesmo perfil de comportamento ou hábito na internet que o claro. Cláudio. Então, o um agrupamento de é, usuários e potenciais clientes e consumidores. E eu coloco nessa buyer persona, é esse público que eu quero atingir. Aí eu posso trabalhar em alvo, é né? ele que eu quero atingir, mas atingir aquela persona. Para saber dos gestores, é importante que eu, para entender, eu faça questionamentos, que eu pergunte como gestor de mídia social. Tem que perguntar para os gestores, para quem está responsável pelas mídias sociais da empresa, referente à persona, né? Quem é essa pessoa que eu quero atender? A idade, sexo? Quem ele quer atender na idade, sexo, profissão? Se for você mesmo, quem você quer atender? Idade, sexo, profissão, sexualidade, área de atuação, cidade, bairro de trabalho, qual o seu cargo, tipo de assunto que se interessa, redes sociais favoritas, o que explora, se é produtor ou consumidor de conteúdo, ou as duas coisas, o tempo diário que gasta na internet, o que gasta nas redes sociais, são coisas diferentes, né? Quais blogs sites se utilizam, é, para se manter informado, ou seja, é um questionário que eu vou ter que usar, por exemplo, um Google Docs, é né, o um formulário de pesquisa, que é o mais comum hoje, para tentar acessar esse, buscar né, e conseguir acessar esse usuário para entendê-lo, qual que é o tipo de entender, né, qual é o tipo de comportamento que esse sujeito faz, que perfil que ele tem, primeiramente, só socioeconômico, e que tipo de uso, exploração que ele faz nas redes sociais e da internet. Aí eu sei como atingi-lo de forma geral esse aqui, basicamente, transformaria, transformaria num questionário, como o livro traz, em formato questionário, colocaria no Google é, Drive, né, num, num drive né, do Google de, de pesquisa, né, no Google Forms, melhor dizendo, e formulário, fazer um questionário, um formulário online, e enviaria para as pessoas de interesse. Para saber dos clientes, o que eu preciso entender? Mesma ideia, né, idade, sexo, profissão, desejos, hábitos digitais, hábitos de compra, quais eles preferem, quais sites acessa, quais tecnologias utiliza, quais conteúdos interessa, quanto tempo passa na internet e utiliza nas redes sociais. Então, esse tempo que ele gasta em rede social e internet, é a mesma ideia, só que na perspectiva agora do cliente, não é o que a empresa acha desse sujeito, mas o que ele realmente percebe, o que ele faz de fato. Eu vou cruzar essas informações para entender o que está sendo feito pela empresa, o que pode melhorar, e como eu consigo atingir melhor esse... Esse usuário e esse potencial cliente. Eu devo classificar também esses clientes de acordo com as gerações de nascimento, né? Os baby boomers que nasceram de 40 a 60, a geração X de 60 a 80, geração Y de 80 a 95, Z de 95 a 2010, e a Alpha a partir de 2010. Então eu tenho que entender porque é, os Nato Digitais, por exemplo, quem nasceu de 95 para frente, tem um tipo de comportamento diferente dos outros que nasceram antes da geração Z, geração Y para trás, né? É, tem uma transição ali, mas de, de consultação da internet a partir da geração Z que a gente tem no, no Brasil, principalmente. Então você tem uma diferente de comportamento, porque esses são natos digitais ali para frente. Nasceram, nas últimas duas décadas, nasceram no mundo digital. Os anteriores não, não, nasceram no mundo digital. tem uma dificuldade para lidar, talvez, com alguns aspectos. Então tem que entender como chegar nesses sujeitos também. Conexões com marketing, né? E nós vamos falar mais a frente de marketing falar rapidamente De acordo com a Avis, o princípio do Inbound Marketing é fazer com que o cliente se interesse pelo produto ou serviço sem que a empresa precise fazer propaganda. Então, não tem que fazer propaganda. O usuário vai se interessar pelo marketing e a atração vai ser natural e gerar uma venda futura de maneira natural. A Rede Resnes, citada por Avis, comenta que um dos princípios do marketing do conteúdo é transformar sua marca em fonte de conhecimento relevante ao consumidor. Então, eu tenho que transformar a minha marca em um, um, um conhecimento que é importante para o consumidor. E o embalde de marketing também tem como foco geral o relacionamento com o cliente atual e potencial por meio de um fundo de venda. O que eu vou direcionando, nós vamos falar mais profundamente depois do fundo de vendas, quando a gente falar em marketing e redes sociais e mídias digitais, que é o próximo módulo. Sobre os algoritmos, de forma geral, né? é, existe uma, um lado obscuro por trás do algoritmo né? de compreensão. É, técnica sobre o assunto, mas ele é um conjunto de regras que fornece uma sequência de operações capazes de resolver um problema específico. Basicamente, é, operações matemáticas, né, equações matemáticas por trás das redes sociais que formam um conjunto de regras para você conseguir ter algumas lógicas por trás desse, desse uso que se faz da internet. O então, algoritmo serve Para que o usuário fique mais tempo em determinada rede social, por isso mostra o que agrada. Então ele direciona como fosse é o que falava o pessoal sobre o Facebook, né, da, a partir da neurociência, da neurotecnologia, que com o tempo o Facebook ia prever o que as pessoas pensam, de forma geral os rastros que nós deixamos faz com que é, é, os, os usuários deixem rastros e as empresas de tecnologia consigam rastrear, ou seja, nesses, nesses rastros rastrear que tipo de pesquisa que você faz, interesses seus de busca, ensaios de busca, é, páginas que você entra, comunidades que você frequenta, depois começam a vir já propagandas, direcionamentos, que são as, as mídias digitais, porque você já deixou rastros na internet sobre o que você se interessa. Então, para o nosso cliente é a mesma coisa. Temos que tentar captar esses rastros do cliente, para que ele possa, deixando esses rastros e que nós captemos, consigamos oferecer o nosso produto, serviço, a nossa marca, o nosso conteúdo, através ou por meio desses rastros. Para que a estratégia funcione, como rede social, é fundamental conhecer os funcionamentos dos algoritmos daquela rede. Daquela rede. Então, para cada rede, Instagram é uma coisa, Facebook é outra. É então, um tipo de, de funcionamento. Se o alcance está abaixo da publicação, sobre o alcance de publicação, né? As pessoas não estão gostando da publicação, então entender o alcance da publicação é algo fundamental. A curtida é algo muito fundamental, os comentários são algo muito importante, né? O alcance orgânico dessa publicação depende dessa relevância da página. Se a pessoa não segue, não curte a página, para ele não é relevante. E esse conteúdo tem que ser relevante. Ele depende dessa relevância, mas também da quantidade de perfis que os seguidores seguem. Então é uma rede, né? Interconectada de relacionamentos de seguidores de rede que segue rede, que segue rede, e forma um T, um emaranhado de conexões. E esses algoritmos gerenciam esses relacionamentos, né? E os algoritmos, apesar de serem mistério, são baseados em relacionamento, temporalidade e engajamento. Então, quando a gente fala em engajamento, temporalidade, relacionamento, a gente está falando sobre o algoritmo por trás, gerenciando esse processo. Cada rede social tem sua programação de relevância, tem que entender o funcionamento de cada uma, né? O engajamento, né, os minutos iniciais são essenciais para que haja engajamento, que as pessoas se engajem né, naquele conteúdo que você publicou. O melhor horário, né, o mito do melhor horário, geralmente se, se tem polêmica quanto a isso, o melhor horário para postar é aquele que você está indo online, pois você vai ter que interagir com as pessoas, caso elas se interessem, que é o ideal. Né? O engajamento é medido por com curtidas, comentários, reações, compartilhamentos, envio da publicação via direct message, né, via direct. Então, esse engajamento é medido por essa equação que envolve curtida, comentário, reação. E esses algoritmos estão, na verdade, essas publicações com maior engajamento. Feedback também é fundamental, né? Somar likes, reações, compartilhamentos e comentários. Pegar esse total e dividir pelo alcance da publicação. Então, por fim, eu devo multiplicar esse alcance por 100. Você vai ter uma taxa percentual. No Facebook, por exemplo, você soma os likes, as reações, o compartilhamento e os comentários, pega esse total de... Valores de vídeo pelo alcance da publicação. Se for alcançado, você vai ter uma métrica, né? uma proporção ali. Multiplica por 100, você vai ter uma taxa por percentual desse, desse feedback. Né? E atenção, né? comentários nem sempre podem ser positivos, e as reações podem ser negativas. Temos que estar preparados, né? ter ética para gerenciar crises. Gerenciar crises é muito importante. É, com a exposição, as crises tendem a ocorrer, você se expõe, se com corre, corre riscos de crise, cria um plano para diferentes cenários, né? para caso alguém reclame do produto, para caso o atendimento não funcione, para caso o prazo da entrega não funcione, para situações bem sucedidas também, né? Pense nas respostas na rotina de ação, busque uma resolução rápida do problema, não deixe o problema muito tempo na internet sem solução, a reclamação seja brevemente respondida, né? Escute, não uma dica, né? escute a reclamação, não apague, resolva a reclamação, é, tenha a voz, da empresa, né? Sem a voz da empresa, não a voz do dono da pessoa, não se inflame pessoalmente, busque o foco do problema, não se envolva em brigas, né? foque em resolver o problema, e se a empresa estiver certa, evite reclamações próximas, não, não trata como um clima de rivalidade sua rede social, dê o feedback, mas não, não gere uma grande contenta que vai ser só negativa para a sua página social, para suas mídias sociais. Por fim, aprenda com a crise e tire proveitos. Toda crise gera um aprendizado, o que você deve fazer. Por fim, finalizando, né? planejar as estratégias de ações nas mídias sociais é essencial. Construir o objetivo que vai ser feito, as metas, né? as prioridades. Conhecer o consumidor é o primeiro passo, o usuário do seu conteúdo e seu futuro cliente. Oferecer um conteúdo de qualidade para atrair esse usuário, para... Para essa, para essa organização, para sua, sua, sua, seu site, sua mídia, sua, sua rede social. Transformar o usuário em consumidor, que é a grande sacada, né? transformar ao longo do tempo esse usuário num fidelizador, num evangelizador, num advogado, num propagador e um consumidor, que ele vai remunerar, remunerar a sua empresa financeiramente por, pelo, pelo, pelo produto que ele compra. Ficar atento aos sinais nas redes sociais e saber lidar com a crise e com os erros quando eles ocorrem. Alunos, essa era a nossa disciplina nesse momento. Você viram esse módulo nesse momento? Espero que tenha colaborado com vocês. Até mais, nos encontramos. Tchau, tchau.